Que você desse um glória a Deus, talvez e você, você pode, Deus. talvez você não esteja, é, eu não posso estar te vendo, mas você pode escrever: Glória a Deus, escreve bastante <risos> glória a Deus aí, que a gente sente aqui, porque estamos nesse momento, e milhares de pessoas assistindo aqui na igreja, nós estamos nessa fé também, cremos na, na promessa de Deus, porque há uma promessa, a promessa não é. Somente para aqueles que estão aqui dentro da igreja. Essa promessa, ela vai aonde quer que você esteja. Ah, quero aqui dizer que estou muito feliz, porque quando o pastor Gerardo me convidou, eu me sinto como convite. Eu sou filho da casa. Glória a Deus. E é meu pai, é minha mãe. Fico muito feliz porque eu estou lá no centro das suas orações. E hoje nós já tivemos a alegria de estar realizando... um um batismo de, um, de uma alma que estava em para receber Jesus isso também nos alegra, o céu jubila de festa nesse momento e é importante isso acontecer porque nos motiva a, e acreditamos que o Senhor Jesus além de estar para vir Ele está preparando essa terra para muitas coisas ótimas que estão acontecendo eu não consigo, pastor, enxergar essa, essa situação Como algo terrível Para aqueles que estão Vivendo sem Deus Sem o Senhor Jesus Para eles são terríveis Mas para nós que vivemos a palavra de Deus Não é algo terrível É um despertar Deus quer que nós venhamos nos despertar Quantas vezes deixamos De participar de um culto Na igreja Porque não achávamos que ah, deixa, No próximo culto eu estarei no próximo eu, eu vou estar... Ah não, esse domingo eu estou meio cansado... Nessa terça eu estou meio cansada... Nessa quinta eu estou cansado... Mas a próxima eu vou estar. Mas eu tenho certeza que nesse momento... O seu coração está acelerado... Está desejoso... Aleluia. Você tem clamado a Deus... Chorado na presença de Deus... Dizendo Senhor... Abre a porta daquela igreja... Abre as portas porque eu quero cultuar... Eu quero estar na presença de Deus... Glorificar, e eu tenho certeza Eu já oh, tenho dito isso Deus. Que um culto só será, Não será o suficiente Para tantas pessoas que estarão Nas igrejas Para engrandecer Para adorar o Senhor Jesus E isso vai chegar a pessoas que estavam oh, Pessoas que estavam meio desanimadas Eu tenho certeza Eu acredito nisso A palavra do Senhor Jesus Em Provérbios, de capítulo 8 No verso... Vou ler aqui o verso 12 em diante, porque é algo que eu estava falando ao meu coração. Eu, a sabedoria, habito com prudência e disponho de conhecimento, de conhecimento e de conselho. Aí ele começa a dizer assim no versículo 13, do capítulo 8 de Provérbios: O temor do Senhor, o temor do Senhor, consiste em aborrecer o mal A soberba, a arrogância O mau caminho E a boca perversa Eu o aborreço Já começa dizendo aqui Que o um Senhor, ele não gosta Ele não quer esse procedimento O temor do Senhor consiste em eu Aborrecer o mal Consiste em eu não ser não ter orgulho Não ser arrogante Não andar nos maus caminhos Não usar minha boca Para perversidade E nem aborrecer As pessoas Aí ele continua dizendo meu conselho é a verdadeira sabedoria E eu sou o entendimento A minha é a, minha é a fortaleza O meu entendimento Reina Reina dos reinos e os princípios decretam a justiça Aí no versículo 17 Ele fala algo importante Eu amo Os que me amam Os que me procuram me acham Riqueza e honra São comigo Bens duráveis e justiça Melhor é o meu fruto Do que o ouro Do que o ouro fino O meu rendimento melhor Do que a prata escolhida Ando pelo caminho da justiça No meio da vereda do juízo Para doar os bens Os que me amam E lhe encher os tesouros O Senhor Jesus, ele está falando para aqueles Que têm um temor, que tem respeito para Deus É aquilo que falamos Esse problema, essa pandemia que aconteceu É para um despertar verdadeiro é para despertar. É, é para papai, fazermos minha. que venhamos a criar aquele mesmo prazer de outrora. Eu fico pensando assim, quando, quando você chegou na igreja, como era o seu consentimento? Você lembra quando, o primeiro dia que você chegou na igreja, você estava com a sua vida toda destruída, com o seu, com o seu casamento todo destruído. Vocês tinham, você tinha recebido uma... uma um, um, um, um documento do médico Dizendo que você tinha dias e horas para morrer Você não tinha saída Você não tinha solução E de repente o amor do nosso Deus chega E resgata a sua vida Ele vem lá E transforma a sua história Transforma a sua vida Aí Ele fala aqui Eu amo os que me amam Naquele momento você estava se entregue Você dizia Senhor a minha vida Rua, o meu coração meteu, o que eu tiver que fazer para o Senhor, mas o tempo foi passando, o fator tempo, o fator tempo ele veio esfriando muitas vidas, as pessoas passam a olhar a, um tri, a outra pessoa, do que olhar o seu foco espiritual. O que acontece hoje é isso, as pessoas elas se afastam porque elas perdem o centro da, da, da vontade de Deus Eu amo os que me amam Os que me procuram, me acham Enquanto estou amando ao meu Deus Eu posso passar por qualquer adversidade A Bíblia ela não, não me garante Um livramento de qualquer problema que eu tiver que passar Mas ele diz, a palavra do Senhor Deus Ele diz que o um choro pode durar uma noite A luta ela pode durar, ela pode, a gente pode Passar por luta Nós vamos passar por luta Mas o Senhor Deus Ele dá uma garantia O choro pode durar uma noite Mas a alegria ela vem ao amanhecer A vitória ela vem Aleluia. Aquele que é de Deus Aquele que vive para Deus Aquele que aborrece o mundo Aquele que não vive pela notícia do mundo Eu tenho a certeza Que essa praga não chega na minha casa Essa praga não chega na sua casa Porque o Senhor Deus Ele faz uma promessa Para aqueles que são dele Que prata nenhuma Chegará na sua tenda praga nenhuma chegará na sua casa O que vai chegar na sua casa É a alegria O que chegará na sua casa É a vitória O que chegará na sua casa É a presença de Deus eu não sei como você, o que você está vivendo aí dentro da sua casa, eu não sei o que você está passando dentro da sua família, mas eu convido você a chamar todo o seu familiar, aqueles que ainda não conheceram a Jesus, é a oportunidade, é a oportunidade de levar Jesus para dentro da sua casa, no lugar que você ficar assistindo novela, no lugar que você estiver assistindo jornal, para ouvir falar, Quando agora, neste momento chama a sua família, o seu esposo os seus filhos e enche oh, a sua casa na presença de Deus, porque ela vai te fortalecer para passar por todos os dias maus eu tenho, Deus, Deus. É verdade, papai. eu tenho certeza disso eu tenho certeza disso a Bíblia é, diz é, aqui ó. É, a palavra de Deus diz em Jeremias versículo 9, no capítulo, no versículo, capítulo 9, versículo 29, 24, ele diz, mais do que se glorie, glorie-se disso, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque nessas coisas eu me agrado, diz o Senhor, o nosso, é o nosso rei é o nosso advogado, ele não casa, não vai deixar meu irmão, não vai deixar, todo mundo pode passar por isso aí, não tem problema, nós oramos, o Brasil está orando, Aleluia. Não, nunca se viu tantas lives de pregação, de oração, de louvor, está todo mundo unido, em oração para derrubar essa pandemia, mas praga Estava querendo desviar, eu estava, querendo, eu estava pensando em nunca mais ir na igreja. Você está tendo a oportunidade hoje, através dessa live, de falar: meu Deus, eu me arrependo, meu Deus, eu me entrego oh, para glória, o Senhor, Deus, porque eu não sei a hora e nem o um dia, mas eu quero saber de uma coisa: que a hora que o Senhor voltar, eu venha estar preparado para recebê-lo em minha casa. Aleluia! faça o Senhor meu, Jesus, meu, neste momento, meu, meu a Maria, seja a Maria, a Maria, quando Jesus chegou, ela ficou nos pés do Senhor, e começou a absorver, você não está na igreja, mas você consorve nesse momento a palavra de Deus, então absorve ela, faça desse versículo aqui mais o que se gloria, se gloria nisso, em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, Juízo e justiça na terra. Você não tem pedido a Deus? É, por quantos anos você tem pedido a Deus? Meu Deus, eu quero que eu e minha casa venha servir ao Senhor. Quanto tempo faz, minha irmã, que você ora a Deus? seu esposo venha para a igreja, para que seu filho venha na igreja e eles não vieram até agora, mas você tem clamado, você tem orado e agora chegou a oportunidade de você estar levando a igreja para dentro da sua casa e chamar a sua família e falar, olha aqui a palavra de Deus, a palavra que salva, que liberta e que transforma e então, Deus, Senhor Jesus fala aqui, porque dessas coisas, Aleluia. eu a mim agrado a Deus, essas coisas agradam ao Senhor é o momento de se fortalecer Glória a Deus Não, não é o momento Deus. de ficar olhando Para problemas É o momento de estar focado Na palavra de Deus eu É o momento de que estar falei. Vivendo isso aqui Vivendo a palavra de Deus O Senhor Jesus ele disse que Ele não veio trazer A paz, Ele veio trazer a espada E a espada é para ser usada Nesse momento, é a palavra Use a palavra de Deus, se fortaleça se encha da presença de Deus, e eu tenho certeza que, mesmo você não estando aqui neste momento, a cura acontece na sua casa. Mesmo que você não esteja aqui neste momento, o celeiro da sua casa se enche. Mesmo que você não esteja aqui nesse momento... Você pode sentir a presença de Deus... Tocando na sua casa... Tocando na sua família... Talvez você esteja nesse momento... Com alguém na sua casa... Acamado com dor... Acamado com uma enfermidade... Eu creio no Deus que cura... O meu Deus é o juiz... O meu Deus é o médico dos médicos... E Ele pode entrar na sua casa nesse momento... E levar a cura... A libertação... Lembra? Lembra da palavra do Senhor Jesus... E ele diz, me manda só uma palavra, só uma palavra. O pastor pode não estar na sua casa neste momento, mas o Senhor Jesus está. O pastor pode estar, estar aqui, mas Jesus está aí para curar, Aleluia. para te libertar, para te abençoar. Tomás, e eu te convido é eu neste momento, incrível, para nós unirmos em uma oração e orarmos por esse Brasil. Ai, orarmos ai, pela Deus, nossa Deus, Deus, Deus, Deus. na sua casa, orarmos pela nossa ai. igreja. Precisamos De dar misericórdia do Senhor Que ela entra na nossa casa E transforma a nossa vida Oremos ao Senhor nesse momento Te convido para nós orarmos Em nome de... Se você está na sua casa agora Eu não estou te vendo Mas eu convido você Fica de pé Coloque-se de pé juntamente com a sua família Dê a mão para o seu familiar Que está próximo de você aí E nós vamos clamar ao Senhor Vamos unir a nossa oração neste momento. E a nossa oração quebra todas as muralhas de Satanás que têm se levantado neste Brasil glória e neste mundo. Você crê? Você crê nisso? Então chama aí o seu familiar. Chama aquele lá que ainda não veio na igreja, que nesse momento o céu vai abalar o coração dele e ele vai entrar em nome do Senhor Jesus. Oh, Meu glória. Deus, em nome do Senhor. Pai, oh, oh, estamos na tua presença, oh, meu Deus. Deus, não somente nós, mas milhares oh, de pessoas, meu Deus, neste Brasil, neste mundo, que oh, clamam ao Senhor pedindo livramento oh, glorificado contra, Deus, o livramento, como, meu Deus, essa bactéria que Tenha lastrado neste mundo. Oh, meu Deus, eu peço é, a Ti, meu Deus. Que neste momento o Senhor entra, meu Pai, na casa deste irmão, de de de de é de de de dessa irmã, que nós assiste, meu Deus, através dessa live. Meu Deus, também nós que estamos aqui nesse tempo clamando a Ti, meu Deus, porque o Senhor é Deus. O Senhor não deixa que filho seu venha padecer com enfermidade, com dores meu Deus, o Senhor diz a Tua Palavra, que o Senhor não permite que venhamos a, a enfrentar coisas, meu Pai, que não, não venhamos a aguentar, lembra, Senhor, daquela passagem da pegada das areias, meu Deus, enquanto, o Deus, a pessoa aguentava passar, andar sozinha, ela via duas pegadas na areia, Senhor, o que ela aguentava? Seu lado, mas chegou um momento Senhor, que a grande Batalha começou E ele olha naquele, naquelas, Naquela areia E nota que só há uma pegada Naquele momento Senhor, livra os médicos, meu Deus, meu Deus, eu te peço, em favor daqueles que estão em cela, em cadeia, pagando pelo seu delito, que a meu Pai, onde ele está, a tua presença, meu Pai, ela entra, meu Deus, e faça um grande milagre, meu Deus, te pedimos, meu Pai, abençoa cada irmão, Senhor, a cada familiar, Senhor, que neste momento, une em uma, uma só voz, em uma só oração, clamando ao Senhor por grandes milagres. Meu Deus, que essa pandemia venha passar logo. Meu Deus, que essa situação venha passar logo. Porque queremos te adorar aqui neste lugar queremos Seu estar aqui pai. cultuando neste lugar, e eu tenho certeza Senhor, que pequeno será esse tempo, Deus, meu, meu Deus, Deus, para receber as milhares e milhares pai, de pessoas, meu Deus, que estarão quero, aqui vindo, pai. para te glorificar e te agradecer pelo grande milagre deste livramento. Meu em Deus, de assim meu Pai, eu entrego este momento, essa oração, te agradecendo em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida.